Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje eu estou atrasado para ir lá na Honda. Vou ver se eu consigo trocar o óleo da minha moto hoje. O minha moto está com 2.296 km. Já está na hora de trocar o óleo, tá? Fiz a revisão dos mil e eu troco o óleo a cada mil quilômetros. Agora é... 4,54, eu preciso correr lá na Honda Porque fecha 6 horas, eu vou tentar trocar o óleo hoje, não sei se vai dar tempo, vamos correr lá e ver se vai dar tempo de trocar o óleo hoje E uma novidade aqui rápido para passar pra vocês Eu tirei meu protetor de carenagem Aquele modelo Stunt Vermelho Mudei o escapamento que era é, Escapamento sem filtro ou Escapamento original E coloquei o escapamento Todo performance tá? Escapamento Todo performance O modelinho T1 tá? o modelinho mais em conta e a moto tá sem filtro ainda, mas eu vou voltar o filtro dela é, pra não prejudicar o motor. Firmeza família, vamos correr lá, porque tá um tempo meio que de chuva e não precisa mexer, meter marcha. Vamos fechar a viseira aqui, vamos lá na mamãe Honda, ver se a gente consegue trocar esse óleozão hoje. E é o seguinte... É na verdade era para eu colocar, era para fazer a revisão dos 6 mil quilômetros agora, né? Tá em tempo ainda, mas eu não vou fazer. Eu quero explicar para vocês. Família, esse escape tá berrando demais. É até difícil de conversar com vocês aí porque o som tá extremamente alto. Eu tô acostumado com esse momento com o som tão barulhento assim. Você é maluco? Muito chave, você é louco. Família, é o seguinte, minha moto já fez um ano agora que eu tô com ela, que eu comprei ela. E a revisão de 6 mil quilômetros é 6 mil quilômetros ou um ano depois que você comprou a moto. A minha já deu um ano agora. Só que eu não vou fazer a revisão dos 6 mil. Porque eu não quero manter a garantia da moto, né? Minha moto já nem tem garantia. Porque eu já fiz várias modificações nela. E eu acho que o mais importante É você fazer a primeira revisão Que eles trocam uma junta do motor E depois é mais, mais bobeirinhas Que eles trocam Então se eu não me engano aqui na minha cidade Tá 95 reais a revisão Dos 6 mil quilômetros E para eu trocar o óleo Eu vou gastar mais ou menos uns 30 reais Então dá para economizar aí 60 reais É uma economia boba Pode até ser, mas como eu já tô sem Garantia, não tem um porquê Fazer isso né minha moto tem 2 mil quilômetros Ela é muito nova Muito nova mesmo, uso muito pouco a moto Marcha, família Mas pra você que usa muito a moto É, às vezes compensa, tá Manter a revisão Pelo menos a dos 6 mil, a primeira e a segunda A minha, como eu tô andando muito pouco a moto, eu não vou fazer E a marcha, família Tá atrasadão, vamos ver quanto tempo a gente chega lá na Ronda. Olha é louco, esse escapamento chama muita atenção. Berra muito. É bom no trânsito, né? Isso é maluco, tô até desacostumado com o som desse. E já tem polícia lá em cima. Vamos ter que desviar, eu acho. Então, família Pra quem Tá em dúvida aí Eu sempre uso O óleo original da minha moto, tá? Eu sempre mantenho Ela o máximo possível original E outra coisa é, No começo do vídeo aí eu mostrei Que eu tirei o protetor De carenagem, eu só tirei o protetor de carenagem Não é porque ele é ruim, não Ou porque eu não gostei Mas... O protetor de carenagem ele não cabe com o escapamento que eu tenho Eu teria que comprar outro escapamento é, Eu queria até o, colocar o Fortuna Eu tinha o Fortuna, mas eu acabei vendendo ele Então, pra colocar o escapamento da Toro Performance Eu tive que tirar aquele protetor de carenagem que eu tinha E vamos acelerar aqui do lado das polícias Moiada, hein? Então eu tive que tirar o protetor de carenagem Deu bastante trabalho, é bom você que for instalar ou retirar, fazer em duas pessoas, tá? Porque dá muito trabalho. E, mas o protetor é bom, viu? E depois eu acho que eu vou vender ele. Tô... Vou pensar ainda se eu vou vender. Ou se eu vou usar ele futuramente. Mas é. Ele é bom sim, família. Deixa eu ver se a polícia já tá longe, né? Não tem como acelerar do lado da polícia. molhado, né? Bem vai Tem polícia ali na frente de novo. Tá difícil família, tá difícil Ó, aqui ó Polícia aperta a embreagem, ó A moto passa Sem fazer barulho nenhum, passa igual ao original Isso é maluco Marcha Minha moto com três pontinhos de gasolina Tá de boa, por enquanto, né Porque O pessoal tá, tá, tá indo tudo nos postos de gasolina Abastecer Por causa da par paralisação dos caminhão, dos caminhoneiros deixa eu ver, falta 15 14 segundos ainda para abrir o semáforo, já vamos acelerar tudo, estamos chegando estamos chegando, aqui ó 4 58 foi 5 minutos aí que a gente tá acelerando a mãe Honda, é rapidinho família, acelerando tudo, a Honda chega rapidinho marcha esquece receba receba é família, eu vou manter esse escapamento aqui. Escapamento Esportivão. Agora tá chave demais. Cê é maluco. E esse modelinho que eu tô usando aqui, ele tem um som bem grave. Fica top. Parece que é outra moto. Nem parece está sendo 160, mas esquece e a moto parece que ela fica mais esperta, sabe? Não sei se é por causa do som, não sei o que acontece. Parece que a moto ela fica mais. Com o escape original parece que ela fica mais amarrada. Trocou o escapamento, colocou o esportivo, parece que a moto fica mais solta, parece que ela desenvolve mais. Às vezes é impressão, né? Mas. É, a impressão que eu tenho é essa. Que a moto ela ela vai mais, ela acelera mais. Você vai mudando de marcha, ela vai ganhando velocidade cada vez mais rápido. E o escape original parece que prende a moto, que é o abafador, né? Ele tem muito abafador. Mas é chave o som dele também sem filtro, Cê é louco. Esse que eu tô aqui é pra berrar Pra fazer barulho, pra causar Mas O original é chave Pra quem não tem dinheiro aí Pra comprar um escape esportivo Só arrancar o mangote Arrancar o filtro do original Chegamos família Vamos ver quanto tempo deu Agora tá difícil aqui pra virar em Nossa, meio carro do outro lado Ó, oh, cinco horas em ponto. Demorou o quê? Foi sete minutos, sete, oito minutos? Rápido, hein, família? Esquece. que